Olá galera, fala o Mais uma vez para vocês eu percebi que nos vídeos o microfone tá ruim. Desculpa, desculpa, mas eu não sei configurar. Vai estar tá assim, desculpa. Então bora lá, save um, bora jogar. Eu, eu já joguei tipo o primeiro e o segundo capítulo porque eu não lembrava o que tá, o que aconteceu. E bora lá pro 3. ascensão e queda. Bora. Se você gosta do meu canal, dá like, dá like, dá like logo. Senão, se, se, se, se, se, se, se, se não. Se, sei lá. Mas bora. Bora lá. Quando que vai carregar isso? Tá namorando Pegar uma. É. Capítulo três. Associação e Capítulo 3. bora a gente acordou no lugar, tem o negócio ali do Boris, tá, deixa eu esconder tá, o que, que eu tenho que fazer aqui, tá, aqui tem uma cama, dá pra dormir, não, tem uma rede, dá pra deitar, não, tem um baú aqui, dá pra abrir, não dá pra fazer nada aqui, é isso, então, tem uma porta, ah, pelo menos abre, né. Eu já tava pensando que o capítulo era só aquilo ali. Bora, tem mais lugar aqui. Isso daqui é o quê? O banheiro? É. Oh. Vamos sair daqui logo, né? Hum. É, tem mais lugar aqui? Não, tem roupa aqui. O cara que tava morto, está aí. Ai, Boris, Boris, Boris, Boris, Boris. Tá. Tem um negócio aqui. Dá pra tocar, né? Aqui no capítulo 2, lá que eu joguei. Dá like. Galera, se você tá gostando, dá like. Se inscreve no canal. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Fale com Boris. Tem que encontrar a alavanca. Tá, aqui que eu tenho que fazer? E, e. E, amigo. Tem que fazer coisa pra comer pra esse... Pra esse... Coisa, aí, Tá. que que Sopa? que sopa? dá sopa. E. Sopa. E eu... Tem que fazer... Bom, eu não... Eu acho que é isso. Tem uma panela aqui, dá pra colocar na panela? Não. Não. Aqui, eu não sei o que tem que fazer, velho. Tem que dar pra ele, como é que faz? Tem que bater nele, tem que clicar no botão direito, não. Esquerdo, não. Bora. Vai ver, tem coisa aqui, não. Vamos ver, eu não tentei abrir isso daqui, não. Trancado, será que tem alguma coisa aqui? Oh, agora abre, não é? Agora abre, tem mais uma sopa ali. Ok, agora dá para cozinhar já? Ou tem que pegar mais coisa ainda? Não, não, precisa de mais coisa. Ei, não tinha visto. Tá, agora vai. sopa Se inscreve no canal. Senão eu não vou mais fazer vídeo de bem. Obrigado. E agora? Agora eu provavelmente aqui. Coloca. Ai meu Deus. E meu Deus, que ele tá me seguindo? Ele vai matar? Vai matar? Meu Deus! Corre! Corre! Que isso? Então você me apertamos o negócio. Isso é pra se esconder. Oh, eu não sei pra que, que é isso, velho. Sei lá. Mas a gente vai ver mais pra frente. Tem um band aqui. Bora. Ué, porque eu não consigo passar. Encontro uma lanterna. Ah, não. É fácil. Ele tá me seguindo, velho. Ele tá me seguindo. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ai meu Deus, não Pô. sai. Sai. Que isso? Ai, que isso? Não, não, não, não me mata. Ah tá, véio. ele não vai me matar. Tá, tem coisa aqui pra passar. Ih, ficou claro. Agora eu vou tirar esse negócio. Aqui. Tem como? Tem que andar com, essa, com esse bagulho aqui. Agora tem que falar com o bar de novo, né? Saco. Ai! Pira. Vou voltar, então Galera, esse foi o capítulo Eu acho, não é que é curto Falaram que era longo, mas não é longo Abriu o um negócio aqui Cabeça do Bendy ali Semilão, na verdade né máscara de semilão Um, dois, ei Uou, mais um negócio aqui. O que, que, que tá escrito aqui? Não dá pra ler. Tá tudo cagado. Heavy hum, é and tos. nem sei o que significa Heavy é Mas tem mais cara que eu vou subir. Cara, eu gostei disso. O um negócio lá do capítulo 1, né? Que a gente já viu. É, e os dois vídeos vai estar. Tá aparecendo aqui, aqui hum, na descrição ou no card aqui em cima ou aqui, não sei, eu não sei. É porque às vezes minha... Ah, uh, uh, uh, não sei, não sei, não sei. Tá, entra no lugar aqui. Por que, que é sempre existe um negócio bloqueando a porta? Tem que haver um caminho. alavanca aqui, não. O que que eu tenho que fazer? Tá, é alguma coisa... Tá, aqui não é. Olha, calma é. Não dá pra abrir nada. Dá pra abrir... Não. Os Pode ser que esteja em um desses lugares. Aqui, ó. Abrir, abrir. Abrir. É. Aqui. Dois Celde, que que é isso? Bem, tá fazer um monte de coisa. Olha que legal. Não. Ah, vambora, vambora, vambora. Sei lá, não ali, não é aqui, não é aqui. Então deve ser. Aqui na Heaven Pants. Não, deve aqui em cima. Ah, a alavanca aqui. Bora. Tá, agora tem que seguir um negócio que, certo, é uma macaco de brinquedo. Seguindo o bagulho aqui, tá? Eu tô... O jogo tá de com a minha cara. O que, que é pra fazer? Descubra. Sei lá, mano. Tô brincando, piscando aqui. Tô pegar ele. É pra fazer isso? Que bosta. Esse, é um legal. Esse jogo tá chato, velho. Eu vi que tem um que se chama Godzilla Dark Survive. Quando comprou esse daí, eu comprei o que vem esse junto. Porque se eu terminar, vai ter mais conteúdo, né? É. Então. Pronto. Ligue a máquina de brinquedo. É aqui. É. Tá. O que eu tenho que fazer? Ah, tem uma porta aqui. Tios, corta grande Eita. Cadê a lanterna? Ah, eu dei pro Boris. Tô tocando uma música, velho. É aqui embaixo. Tô somando mais da caixinha de som. Da caixa de som. Não dá pra entender nada. Eu quero escutar. Pode ser que tenha alguma coisa, mano. Eu tô sendo uma luz ali. É da mãe. Você quer me matar do susto? Eu tô vendo você aí. Minha nova música na é minha tensão. Da onde? Vem agora. Você sabe ler, né? Então lê. Não vou falar. contra uma nova saída. É aqui. Eita. Nossa. Eu vou pra cá. Lógico, né? lógico. Agora é pra isso. Apaixonada. Dreams come true. Ah, é áudio. Esqueça que é áudio. Áudio, dane-se áudio. Não gosto de áudio. Mesmo. Mas, daquelas caixas. Eu não sei o que é aquelas caixas. Você sabe como aqui. Por que, que eu quero buscar isso? Seu idiota! Seu merda que, que que é isso? Nossa, cara, isso? Tô... Consegui pra cá. Tem umas caixas aqui, velho. Sei lá pra que serve essas caixas. Dá pra quebrar? Tá. Tá. Tá. Agora tem que achar uma vão. Tá. É pra cá, eita, como que de tinta descendo ali, velho? Fo familiar? Não, não. Não, não é familiar isso. Não entendi. Bora pra cá. Bora voltar, né? Porque aqui não é, né? Tá tudo fechado. Eita, esqueci. É pra cá, né? Acho que é. Bora lá, galera. Dá like. A única coisa que eu consigo, quero é like. Tá, para é pra cá, né? Vamos jogar. Bora. Debuti aí. Ah! Ah! Cara, ah, ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, logo ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que ai, ai, ai, ai, Ah, e agora? Tem uma porta aqui, tem um bagulho aqui O que, que é isso? Vou ver na porta primeiro Ah, tá trancado Então é aqui mesmo, a única coisa que tem que fazer, né? Elevador Vou escolher cá Tá, indo pro K. Ah, já tá no cá Por que que eu não tenho nome? Eu só tenho 11 Esse daqui é 11 ou é I, I. Acho que é 11, 9 e 14 Né, Boris? Toma na cara Posso, não sou passo é danço. Eu, eu venho ignorar. Ignorar ignorar o burro. Tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Ah, tá, abrindo. Oh, calma, não espera. Já vai correndo? cara não me espera, velho. Deu o bowl. Então ele não reviveu. Existem milhões de bodes. É isso, caraca, velho. U tentando aqui. Caramba. Tá, abriu a porta ainda. Né? Eita, tá aí. Não deu, Muito feio, cara. Olha esse bicho. Deixa eu pegar sair Vai puxar meu pé de noite. Ele vai sair daí e vai matar. Tem que sair daqui. Ela trancou. Lero, Lero, dá um like. Eu amo esse jogo. Nossa, vai. Aranha. Isso não vai matar, né? não? Esse bicho, esse bicho, esse esse esse, esse esse esse coisa aí vai vai sair daí, vai me matar assim, coisa aí. <mulho> Eita, bicho! Ah, obrigado, ele não batou. Mas ele vai sair daqui. Não corre, corre, corre, corre. Tô sentindo que é pra eu correr. O bicho vai matar, tá? Tem que sair daqui, né? É pra... Não, é pra lá. Do, do mesmo lugar, não deu. Não. sai daí. Cadê? Cadê? Será que ela pegou ele transformando esses nesse bicho aqui, velho? Ah, dane-se ele. Ele é um inútil. Inútil! Travou aqui Eita Pega a chave de roda Tá, o que, que eu tenho que fazer? Colete três engrenagens especiais Onde fica essas engrenagens Eu não faço a menor ideia Dica, procure nas caixas Na ca... caixas Não dá nenhuma caixa eu ah, vi quando tava passando naquele lugar onde tinha uns, uns brinquedos, tinha um monte de caixa lá. Mas nem sei se é lá que vai estar. Tá. Ah, K. Coloquei no K. Obrigado, dica do jogo. Pelo menos tem dica esse jogo. Dá mais água. Peguei na pá. Cheguei. Ê, ô, ô, ô, bicho. Eita! Eu negócio, mano. Não é? Eu tava com o negócio antes. Ah, sabia. Subi aqui, né? Falou que é pra tomar cuidado com o bend. Vou ter bend não precisa de bend, bend. Ó, agora tem uma arma. Posso meter na sua cabeça essa coisa. Vou pegar só. Vai eu preciso fazer pro Boris, né? De novo. É aqui, né? Que eu vou esvagar. É. Ô, oh, mano! Pode ser nada É essas caixas aqui. Ué. Aqui. Aqui. Tá vazio essa. Tem aqui. Tá, então acho que é aqui. É aqui. Bora. Tô vendo que esse capítulo vai ser longo mesmo. Espero que, que, que, que não demore muito esse capítulo. Eu não gosto. Traga comigo. Se não morrer, e tente não morrer comigo. O bend vai aparecer. O bend vai aparecer. O bend vai aparecer, cara. Não tem como ele não aparecer. Eita, mano. Esse bicho. O elevador aqui. Vem logo, por favor. Onde que eu tenho que ir agora? Ah, Levar 9 Semi Semi Lawrence ah, Desculpa O que eu tenho que voltar? Eu quero ir embora Galera, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. E depois... Não, vou gravar o capítulo. Não. Galera. Se vocês querem que eu continue. Dá like. Tipo... Calma aí. Galera. Ó, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tipo, se vocês... Quiserem eu posso trazer a parte 2 Não, eu vou trazer a parte 2 Mas não vai ser agora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tchau, amanhã vai ter vídeo Daquele bóris and... Tchau Meu Deus do céu Vou ter que configurar negócio aqui porque